Então a gente está aqui preparando o mocap de acordo com o enceramento diagnóstico que foi feito para a reabilitação do Bruno, para a de contato. O Bruno tem um dente muito desgastado, né? o dente bem pequeno e quer mudar a cor do dente também. Então a gente vai preparar essa prova, esse a gente chama de mocap, que é feito de acordo com o planejamento é, no modelo e passar para a boca do Bruno para ver como que vai ficar. Então, esse aqui é a moldagem do enceramento feito no modelo do Bruno. E aqui a moldagem desse enceramento que a gente vai agora transferir para a boca. Então, o Bruno gostou do sorriso, tá um sorriso clarinho, sorriso do jeito que ele queria. Nós já fizemos um mock-up um mock prévio e ele pediu para fazer algumas modificações, está satisfeito. Agora a gente vai marcar para fazer o definitivo, né? A gente fica aqui o dia todo e vai ficar com um sorriso novo, bonito, clarinho, do jeito que ele quer.